Pra você entender na parada É Bruce Lee Que derruba só com uma polegada Pra você aprender Você tem que apressar. Por isso nessa base eu venho pra te espancar Por isso que eu tô nessa ação Já que é Bruce Lee Minha alma hoje é a fúria do dragão Você tem que aprender Ataque sequenciado Porque você é que tá muito atrasado Me entende? Eu sou Atitude Eu sou Bruce Lee É o melhor artista contra Hollywood Uuuh. Tem resposta do outro lado Guilhermão Vai que vai, 30 segundos, mata ele Vou, vou, vou, vou Mas pode crer, meu mano, aqui eu chego e desembaralho Você é o dragão, eu entendi, você é feio pra caralho Basada aqui, meu mano, hoje cê tá fudido E nessa fita agora nem levo mais como amigo Mas tanto faz, agora deixa eu te explicar Porque nessa fita eu parceiro pra você não dá. Porque nessa fita aqui tô sã Você é Bruce Lee, sou professor, me apresento Jack Chan, Você tá fudido. Cê sabe que agora eu mostro que eu sou frissaneiro Porque agora, eu mano, deixa eu te explicar Cê tá fudido, se ligar, amigo, aqui você tá perdido e o beat vai virar, agora eu vou te acabar Porque infelizmente você não é potente E nessa fita aqui o seu talento mano nem surpreende você fala do cu, lado estadual E você ficou chorando no lado regional Aí nem dá, deixa eu te explicar Mas essa fita meu parceiro pra você não dá Ah, tá apontando o dedo na minha cara E você some, sua mãe não ensinou Não aponta o dedo pro sujeito homem Passa daqui, você não é MC E nessa fita agora meu mano você vai cair Porque parceiro, você não conseguiu E eu falo de free, tranquilão, te mato a Frio, porque meu mano, eu só pique o Opala Cê fala de Mike, Mike bosta que cê fala com o som. cê cai em sua E nessa fita acabo com sua situação oh! Nossa senhora! Demorou. É isso então, resposta para Jornal 30 Segundos DJ! Demorou, demorou, demorou ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Cê tá ligado que eu vou seguir na avante Já não é habilidoso forte igual o tanque Mas aqui na base te atropelo igual o Mustang Ele é Jack Chan contigo hoje vai ser só hora do rush Pra você aprender, cê tem que interpretar Por isso que não verso aqui eu vim te traçalhar Quer falar do regional eu acho lindo eu tava batalhando e você tava aqui só me assistindo. Então você não critica, cê tá ligado? porque agora aqui no ato do verso improvisado, aí tá complicado. Pode ir para todo dia me mandar mensagem, eu não vim em casa pra treinar. Aí é complicado. Depois que pagar paga pau, se liga nessa base, pois você não tá na moral. É complicado nessa ação, na né? multiplicação dos pães. Sinto muito, não vai trazer vitória para mamãe. É. para o impa... E aí? Terceiro e decisivo round: empate e volta. Quem quer batalha violenta, sangrenta, vão pro alto e grita: O seu grande! Joga na voz, vai que vai, DJ! chamou de dragão que eu sou feio pra caralho nesse jogo O que importa é que hoje eu vim pra cuspir fogo Essa é a cê tem que interpretar Por isso nessa barra eu vou ter que maltratar Não sou dragão, você ensina Cê tá errado, porque eu sou a razão Pra as meninas, cê tem que aprender Já não se desencaixa. Cê tá ligado, tuta, tá cê não manda nessa faca Mas cala a boca, meu mano, volta pra casa Para as meninas, Opa, Aí a não acaba Aí nem dá beijo ah! eu te explicou, Nessa fita com mano, pra você não dá, porque meu mano, você é moleque um e ele é dragão. Enquanto isso, escola no shuriken. Por isso, deixa eu te explicar: não dá pra você, infelizmente, mano. Você não vai compreender. Nossa, nossa, como você é burro, você é tão chato. Vamos saber menino, que fica fazendo urro. Ainda é complicado. Todo instante Pode crer meu mano Mas agora eu falo que você tá chapando Por isso agora eu falo Eu já esbanjo Me chamou de burro Deu pra perceber Que você sabe o tamanho e a moral, neguinho, você apanha Fica na sua, meu parceiro No seu tamanho, mas você vem troca-troca Com os mosqueteiros Cala a boca Cala a boca Você só ramela Quando você me vê, você fala MC Por Porque você sabe que você é de de irmão Hoje nem considero mais amigo e